O jogo em questão, Chinela Gaiden, ele foi derivado de uma iniciativa para Dare, para a Game Jam Ludum Dare, que seria o jogo Penduca, feito por três pessoas. Munler, brasileiro, Leia brasileiro também, e o Wilson Potipa de Angola, angolano. Então, um pouco depois, a gente entrou no jogos diversos, na Game Jam Jogos Diversos, somente Munler e Leotang né, para fazer uma espécie de, de jogo paralelo ao Penduca, que é esse jogo de, da, da Ludum Dare, né. Então a gente fez o chinela chinelaguiden. Chinelaguiden a gente se organizou pelo, pelo Git do GitHub. E por aqui a gente fez as primeiras versões em HTML, tudo pelo Twine. Twine que é uma, é uma ferramenta open source para histórias interativas que também são jogos. A maioria são, são jogos completos, né? Então a gente fez pelo Twine o Chinela Chinelaguiden a gente postou no it.io, convertendo do Twine o HTML do Twine passando direto para o H.I.O. Né? e podendo ser jogado diretamente no browser. Não é tão difícil de fazer isso, porque o Twine, ele exporta puramente em HTML. E aqui está o Shinela Guiding, esse jogo que tem, uh, digamos que, uma interação 2D, não só gráfico textual, mas também magética, tem algumas imagens, e tem som também. Dá para escutar um pouquinho de som. É, foi uma composição própria... Também. Uma composição própria... Para esse jogo, né? E feita em programação... Em... Programação de som, né? Tudo... De forma algorítmica. Não foi utilizado nenhum... Tipo, nenhum tipo de entrada de... De... de dados para poder... Fazer... Não teve... Teclado mídia, não teve nada, né? Então, utilizamos... Aí... Algoritmo para poder... Algoritmo para poder fazer a música, né? E então, nosso jogo tá aqui. Nosso jogo... Ele é interativo e acessível, a gente pode usar TAB dependendo... Pessoas com baixa visão podem, podem jogar o jogo, tem alguma... Tem alguns feedback sonoros, né música em si, e também visual O alto contraste facilita para quem tem baixa visão Mas provavelmente não é... Provavelmente não é acessível para quem é cego ou tem uma baixa visão Um percentual muito baixo, né? Em, nos olhos, ou em algum dos olhos uh, para pessoas surdas, é bem jogável uh, Apesar de não ter nada de libras, né? Mas tem em português brasileiro, né? Tudo para pessoas com dificuldades motoras Dependendo. o uso do mouse é, o uso do mouse demanda pouco, né? Demo demanda pouco. pouco uso áptico, né? São uma rolagem aqui no, na, na bolinha do meio do mouse, alguns cliques, alguns apontamentos, e aí você tem a intenção do jogo, né? O jogo em si, ele. Derivando do Penduca, que é o nosso jogo de Air, que a gente fez semana passada, ele tem uma característica que. Bom, a gente não vai falar sobre apresentar como que a gente gostaria de, que, que, que o jogador entendesse, né? Porque a gente pensa que o jogador, a jogadora, o jogador e os jogadores possam interagir com o jogo e assim completarem o jogo como quiserem, né? Quem faz o design apenas faz o design e quem joga complementa o game design, né? É assim que a gente pensa. Por isso também não tem tutoramento, não tem nenhuma indicação teológica do que fazer, para onde ir. A gente apenas entra nesse mundo e experiencia. Uh, o Penduka também tinha essa proposta. E é uma proposta de experiência, né? Uma né, proposta ativa, né? E você lida aqui com uma, uma coisa, uh, com um certo perspectivismo brasileiro e africano, né? em que a pessoa, a pessoa humana, o ser humano, ele, é, ele não é exposto da forma como a gente vê pelas lentes duras e positivas europeias. Né? Aqui a gente não pode, a gente consegue saber direito se a gente é um humano mesmo, ou um chinelo, e a proposta disso é, é a proposta de, de demonstrar Uh, o corpo, né, como chinelo, é também uma forma de de transhumanizar, né? Talvez de uma forma em falha, de uma forma bem falha e, e tosca, né, mas foi como a gente conseguiu explorar, né, a gente explorou alguns marcadores e aí, da, de mesma forma, a gente explorou alguns marcadores da, da diferença, né, uh, colocando aí uh, alguns grupos sociais uh, oprimidos historicamente, né, e uma reflexão que vai até o final, quem quiser jogar depois vai poder passar por isso, né, o jogo tem um final, uh, ele é conclusivo em algum aspecto, mas ele tem uma tendência a ser não euclidiano, não, não euclidiano e não positivo, né, de não ter uma linearidade. Mas ainda assim a historinha leva a gente a um desfecho, que quem joga, o jogador, jogadora, os jogadores, uh, complementam como, como desejam. Resumindo, é isso, o Chinela Gaiden.